58.530 e é e centavos não foram pagas. Isso foram boletos gerados e não pago. Fala galera, trazendo mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar o porquê de você fazer as conversões de boleto de qualquer produto que você esteja vendendo, tá galera? Eu vou trazer para vocês uma experiência que eu tive aí ao longo de dois três meses que se passou aí, onde eu fui produtor de um produto digital com um parceiro aí bacana, onde a gente atuou no, no nicho totalmente diferente que eu venho atuado no mercado aqui, que é do encapsulado e é nicho capilar, né? Eu trabalhei com um produto totalmente diferente e no nicho de é, digital, tá galera? Um produto digital totalmente diferente do meu do meu do meu nicho que eu tô acostumado aqui, que é capilar. Então vou trazer a experiência aí vou dar umas três dicas para vocês aí de como converter o boleto e vocês é, se não converter o boleto vão estar tá jogando dinheiro fora, galera, vão estar tá jogando dinheiro fora porque eu vou explicar ao longo desse vídeo aí vou te dar três dicas cruciais para vocês estarem fazendo conversão de boleto que né, minha taxa de conversão de boleto está em torno de 25 a 35% dependendo ali mais ou menos quando eu estou empenhado mesmo ela passa de 35 mas quando eu tô muito ocupado, eu não consigo fazer direito a conversão de boleto, ela fica ali em torno de 25%, 27% e 30%, tá, galera? Então, eu vou passar três dicas para vocês e contar um, um pouquinho dessa história do que aconteceu aí nesse produto digital, tá, galera? Como vocês podem ver aqui, ó, foi 1.393 é, vendas, tá, galera? Ao total, vendas assim, né? Entre aspas, né? Praticamente foi 320 vendas concretas e... É mil e vendas que ficou ali a ver, tá? Galera, o ticket mais ou menos desse produto era 159, 169, agora eu não tô lembrado, porém, assim, eu não participei nada, eu só tive que dar auxílio a algumas coisas e dar direcionamento para a pessoa, onde eu ganhei uma participação muito, mas muito grande mesmo. Pelo serviço que eu fiz ali para eles, tá galera? E assim, o porquê que eu falo que a conversão de boleto é crucial, tá galera? Dessas 1.393 vendas, 1.070 não foram pagas, galera. 58 e, é, 573 30 centavos não foram pagas. Isso foram boletos gerados, não pagos. Então assim, galera, o porquê da importância de você estar tá fazendo a conversão do boleto? Imagine esse dinheiro no meu bolso agora. Eu ganhei ali ó 8 mil de, é, de cartão e 11 mil de boletos pagos. Isso sem eu entrar em contato com o cliente sem eu ter o menor contato com o cliente. A, a coisa simples que eu fiz só fui instalar, aqui na minha ferramenta, o produto para ele enviar automaticamente o boleto no WhatsApp da pessoa. Então, assim, por mínimo que eu tenha aqui de conversão de boleto, 18% de conversão de boleto, é, foi muito, mas muito baixo mesmo, galera. Então, assim, vou passar três dicas para vocês do que vocês têm que fazer para você estar fazendo a conversão do boleto, tá galera? E vou explicar aqui ao longo do vídeo o porquê disso, tá galera? A primeira delas, tá galera? É conhecer seu público. O porquê que eu não consigo entrar agora imediatamente em contato com essas pessoas e fazer pelo menos de 20% a 40% de conversão desses boletos. Vamos supor que eu consiga fazer 40% de conversão desses mil boletos que foram gerados. São 400 boletos, tá galera? 400 boletos pagos. Eu te garanto que se eu entrar, se eu entender do, do nicho que eu tô ali, eu garanto que eu consigo pelo menos 40% de boleto pago, tá galera? Então assim, qual que é a importância de você conhecer seu público, tá? É isso, você consegue entrar em contato com ele, sanar qualquer dúvida que o cliente tenha, quando você entende do produto. Isso fica muito, mas muito fácil, que nem eu já expliquei várias vezes pra vocês a importância de você subir uma campanha pro WhatsApp. Por quê? Você consegue saber qual que é a dor que o cliente tem, a maioria das dores, né? você consegue quebrar qualquer objeção porque você está em contato com a cliente, quando ela te faz um questionamento e você não sabe o que, que você faz você vai no Google, pesquisa, vai na página de venda, pesquisa e você acaba sanando qualquer dúvida que ela tem isso recorrentemente, quando você vai fazendo várias e várias vezes, você vai gravando na sua cabeça Onde você não precisa mais de é, pesquisar aquela pergunta, aquela dúvida que a cliente tem. Você já vai saber sanar de imediato ali. Então, por isso que a importância de você saber seu público, o público que você está vendendo, tá galera? Sabendo disso, você quebra qualquer objeção, tá galera? Então, vocês têm que conhecer o público. Não tem como eu entrar em contato com, esses, com essas 1.070 pessoas, porque eu não sei... Qual que é a dor dela, qual que é a objeção que ela tem. Então, eu vou ter que estudar esse nicho para depois entrar em contato com essas clientes ou esses clientes, né, galera? Então, assim, conhecendo o seu público, você vai se dar muito bem. Por isso que é a importância de você conhecer seu público, tá, galera? A segunda coisa, enviar o boleto imediatamente para a pessoa que gerou aquele boleto, tá? Por que eu falo isso, galera? ó. Se eu não tivesse gerado o boleto enviado aqui para o cliente, esses 18% cairia no mínimo para 10%, tá galera? 10% ali no máximo. Porque às vezes a pessoa gera o boleto e vai para o e-mail dela e ela esquece. Esquece que gerou o boleto. Muitas vezes ela não sabe como que pega aquele boleto. Dependendo da plataforma, a pessoa tem dificuldade para gerar o boleto e pagar. Então, assim, a maioria das pessoas que consegue fazer isso é, uma, é pessoas de. De, como que eu posso dizer é, Faixa etária menor ali tá Em torno de 18 a 44 anos 45, 50 Pessoas acima dessa idade Dificilmente vai conseguir pagar boleto desse jeito Na internet, então assim Fica bem difícil, tá galera Então por isso que eu falo assim, envia Por mais que, que nem eu aqui mesmo por mais que eu não conhecesse o nicho, eu tenho 18% de conversão desses boletos. Eu nem entrei em contato com um cliente, eu só, simplesmente enviei o um boleto para todo mundo. Todo mundo que gerou o boleto, eu fui lá e enviei no WhatsApp. Então, assim, por mais que você não conheça seu público, que nem eu, entrei ali só para fazer um serviço e ganhei uma comissão por isso, eu simplesmente só gerei o boleto, porque eu sei que é, muita gente tem dificuldade de achar o boleto no e-mail, tanto na página de venda, na página de obrigado ali, tem, tem dificuldade de gerar aquele boleto, então eu sei que enviar no WhatsApp já ajuda muito, mas muito, muito, muito mesmo, galera. Então, assim, a segunda dica que eu passo para vocês é envia o boleto para o cliente, não importa o horário que seja, só envia o boleto para ele, tá, galera? A terceira dica que eu trago aqui para vocês, galera, e vou dar um bônus ainda, hein? a terceira dica que eu trago aqui para vocês é tenha um script no seu WhatsApp tem um script no seu WhatsApp galera o que que é isso você ter umas umas pré-determinadas perguntas e respostas que você já sabe ali você, você sabe você sabe fazer a pergunta e já sabe qual que é a resposta é script que você vai montar é no ali ali quando eu comecei a anunciar que chegava a pessoa no WhatsApp eu comecei a anotar um padrão nas perguntas e nas respostas foi onde eu montei o um mini chat que você consegue fazer até uma automação para isso, mas depois é, tem deve ter uns dois três vídeos aí explicando sobre automação de perguntas aí no no main chat ali que é no mensage do Facebook, né? Mas isso não vem ao caso. Então assim você acaba encontrando padrões que você consegue é, identificar ali onde você sabe a pergunta e sabe a resposta. Se eu não me engano você consegue variar variar entre duas e três respostas ali onde você consegue manipular o seu cliente do jeito que você quer, galera. Eu tinha é, muitos scripts para tudo, tá, galera? Onde eu conseguia levar o cliente para funil que eu quisesse, galera. Isso é crucial. Quando você tem um script, você acaba pegando um padrão onde todo mundo vem com o mesmo problema. Quando você anuncia para o mesmo nicho sempre ali, você acaba encontrando um padrão onde você leva o cliente para onde você quiser, tá galera? Então assim, toda vez que chegar alguém no WhatsApp, tenta anotar ali qual que é a dúvida dela e vai anotando no bloquinho de notas ou no Excel ali e vai fazendo uma planilha para você ver as perguntas mais frequentes. Eu acredito que quase todos os sites que você entrar hoje em dia vai ter perguntas frequentes, por quê? A maioria das pessoas vão perguntar a mesma coisa ou tá com a mesma dúvida, tá galera? Se esse produto vai funcionar, se esse produto chega, se esse produto é liberado pela Anvisa N produtos, N, N perguntas padrões, galera Então assim, se você conseguir montar um script ali Onde você vai levar a pessoa para onde você quiser, você consegue fazer muita, mas muita venda mesmo, tá galera? E a dica bônus para quem ficou até o final aí galera, <risos> essa dica é muito crucial. Galera, essa dica aqui vale ouro galera, não... Cobre as pessoas, eu não vou chegar para essas 1.070 pessoas e cobrar elas, eu vou tentar tirar, vou tirar a dúvida de todas as pessoas, depois que eu estudar o nicho, eu vou tirar as dúvidas dela para ver o que que ela tem de objeção, o que que ela quer melhorar, o que que ela quer ter de resultado ali, porque é muito, mas muito chato alguém que cobre, galera, não cobre. Imagine, você recebe uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa cobrando alguma coisa. Isso é muito, mas muito irritante mesmo, galera. Eu não gosto disso. Todo mundo que, que pergunte pra, pergunta para mim sobre conversão de boleto, eu falo assim, a primeira coisa, não cobre, não cobre. Não cobre é, qualquer tipo de pessoa que gerou boleto. Tenta tirar qualquer dúvida ali, tenta sanar pelo menos uma dúvida, perguntar o que, que ela quer com o produto que ela comprou, que, né, a gente mexe com. Que né, eu mexo com um produto capilar ali. Eu sempre pergunto o que, que você quer melhorar com, com a compra desse produto, é, qual que é a dificuldade que você tem no seu cabelo? Então, assim, eu dou N perguntas para as pessoas, para mim, sanando qualquer dúvida. E no final eu falo: oh, você gerou um boleto ainda, você tem intenção de pagar? É, aconteceu alguma coisa? Então, assim, depois que eu ajudei, depois, lá no finalzinho, que eu vou cobrar a pessoa. Mas mesmo assim, às vezes. É, a pessoa mesmo ela fala assim ó ah é, tal dia eu vou pagar o boleto que eu fiz impressão e tal ela mesmo Vai dar essa, essa sugestão que vai pagar outro dia o ou que ela já pagou, tá galera? Não cobre porque isso é muito, mas muito chato mesmo, galera E a maioria das conversões de boleto não vem por porque você está cobrando E sim da solução que você está resolvendo ali Envie um, um e-book para o cliente sana todas as dúvidas dela Acredito que isso vai ajudar demais, demais A conversão de boleto de vocês, tá galera? Então, essa é a, é a dica as três dicas que eu passo para você Mais um bônus então, aqui ó, que nem eu expliquei para vocês, foram 58 mil de venda não paga, tá galera. Então eu vou ter que estudar sobre esse nicho se eu quiser converter esses boletos. Como eu vou querer converter todos esses boletos? 58k. De boletos cancelados A gente tem que converter todos, tá galera? Então assim, eu vou estudar mais sobre esse nicho aqui Vou perguntar o meu parceiro ali Onde a gente foi co-produtor para saber mais sobre isso, tá galera? Perguntar sobre todas as objeções que eu consigo tirar E entrar em contato com esses clientes apesar de eu estar bem corrido, eu vou tentar entrar em contato. Vou tentar não, quem tenta não faz. Eu vou entrar em contato com esses clientes e vou sanar todas as dúvidas. Se esse conteúdo aqui fez algum sentido para você, não esqueça de dar aquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até a próxima, hein?